E aí galera, aqui é o Zudut e hoje eu vim com um jogo muito legal que eu joguei já umas duas partidas, vi como é que é. Eu tô me sentindo jogando, sabe o que? é tinha os jogos vorazes. Esse cara tá parecendo pita. E agora a gente vai ver se roda no o computador, não roda. Apesar daqui ele rodou. Mas gravando, fiz um teste, deu umas lagadinhas. A arquitetura do Suspitou usando né, pra rodar no PC Que a galera já deu uma olhada como é que é no PC. E. são essas. Tudo no baixo. Só isso aqui pra dar uma melhoradinha na textura 3D. Então, vamos lá? O jogo é bem simples, para quem já viu Jogos Vorazes, são várias pessoas numa ilha, quem ficar vivo ganha. Resumindo, é um mata-mata. Caça o bom pra se pegar, vai pro centro, pro centro é, é nas casinhas entre as armas, conforme é, também uma tempestade vai fechando bagulho. É o bagulho. É, é o Jogos Voraz, basicamente. A intenção é ir pro centro, e quem ficar vivo já era, então não tem muito o que fazer, são 100 pessoas. Eu peguei a minha. Qual é a minha do Jogos Voraz, gente? Você sabe o nome? É, desculpa, não tem Não, a morena, morena. Não, não tem. O último filme. Porque eu tô com uma mulher morena. Ó, quem não pagou não pode mudar o personagem, o personagem é aleatório. A cor também, acho achei legal. Uma morena, da minha cor, que é o um negão. Queria jogar de negão. O jogo é simples, cara. É tipo Minecraft, você tá quebrando o bagulho, você consegue construir umas, umas paredes, umas rampas. Bem bolado, ó. Nossa, deu uma lagada agora, hein? Boneto, hein? Tá, ah, melhorou já, ó, ó ó. Aqui vai mostrar, tipo, lá um testezinho, uma pré-preparação pré, pré pra galera. Vou colocar uma reta, ó. As armas vão ficar assim, ó. Ih, trava Travou, ó, ó. Pega o aí, ó, ó munição e arma. Pega logo algum aí, então, ó. Então essa aqui? É uma, essa aqui é o mais aqui, não. Te, não dá pra ver primeira pessoa. Tra, dá umas travadinhas que eu tô, eu tô gravando. Então, quem sabe como que é, então. Eu queria saber se tem, tem bazuca nessa aqui, esse louco, hein? Não dá pra tu matar ninguém, ó. E agora, vamos lá, uma baladinha na festa. Cara, eu nunca joguei pub nem vim, então a galera falou que isso aqui no pub é um avião. Vamos pra longe da, ferra, da festa. Normalmente pra tu ganhar tem que pular longe. Eu vou onde tá acontecendo o pau tá correndo. <risos> ó, sempre tem que ter ir perto das casas, porque é onde tem as armas. Aí, Orião, não ficou tão ruim não, cara, pra gravar, velho. O gráfico tá razoável, mas tá mandando tipo, umas travadinhas, mas dá pra gravar, velho. Nada que em peça. PC é ruim assim, velho. A gente já, tá, ó, O cara tá no telhado, tá que quebrando o telhado. Vamos cair nesse telhado aqui, não? Um rancho, ó. ó. Caiu gente lá embaixo, ó. Vamos. Quero pegar uma arma aqui. Calma, calma, calma. Vou ficar aqui, parece a preste. Ó, ó. Peguei a munição, ó. ó tá vindo Ai, caralho! Que susto! Já morri, Puta que pariu! <risos> morri! Oh! Eu aí, escuta os passos! na hora que eu escuta os passos, não virou cap... Agora tem já japonês. Agora eu tô pro japonês, vamos lá, vamos lá! Nossa, isso é aqui foi rápido, hein? 112 jogadores na fila! Vamos esperar essa vez, rastreando! A é, gente tá olhando o servidor, ah, que rápido! E aqui, a gente ainda tá nível 3, tomou uns pauzinhos agora, bonito! Pô, velho, terminei no Frupo Mestre Eliminado, terminei 90 e pouco. 93? Consegui ter a munição, Ah, peguei a munição, pelo menos, né? Ó, quem joga o jogo aí, ainda me adiciona aí. É. Ó, meu nome é Zubit. Quem, quem quiser, ó, adiciona aí, ó, pra depois a gente jogar junto, gravar junto. Um, pra Se for bem na sete, vamos lá. Tá aquele pau, tá aquele pau, vamos. Ah, meu irmão, agora tô com o negão. Vamos, vamos pegar essa aqui, ó. Pegar essa que dá uma marreta, ó. Isso é uma marreta ou uma picareta? Cara, eu não achei nem que. O que você falou? Eu não achei o frontline. Não escutei, tá muito, som, muito alto o som, cara. Fala um pouco mais alto comigo. Né? Eu não achei o. o frontline pra achar. Ah, eu te mando o site. O frontline. Mandei depois. Vou mandar. Aí, ó ó Vamos pra casa aqui, ó. Tem alguém aqui perto? O uh, certo é ir pra longe, mas vamos pra perto. Eu quero ver o pau comer. ó ó. oh. Pia, oh, oh, oh. tu vai se vai, azedar vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai na minha, hein. Puta, tem uma arma lá em cima. Caralho. Ah, eu vou atrás, velho. Ih, caralho, ela porra, eu vou pegar a arma. Ah, caralho, não tem arma nenhuma aqui, fodeu. Eita, porra. Caralho, cadê as armas, porra? A mulher já subiu lá pra cima. Vou atrás dela não, velho. Eita porra! Que da hora! Que da hora isso aqui, velho! Caralho, que da hora isso aqui, velho! Vai, vai, vai! Vamos quebrar a parede, velho! Eita porra! Não, eu quero pegar chegar na casa parte de cima da casa. Eita, consegui chegar em cima. Vai, vai! Cadê, Cadê ela? Vou abrir buraco, velho. Vamos, filho. Vamos. Pare vale de dura, hein? Cadê? Tem arma aqui? Olha aqui, ó. Peguei. Tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom. Eita, porra. Tinha 12, ela. Só matou coisa disso, né, ô safado? Só com quanto de vida? Ah, não mudando Ah, gente, foi isso. Vamos de novo. Vou mais um. Melhor de três A terceira dá sorte. Agora eu já cedo. Vou pra longe. Vou à caça de arma. Vai lá, pô. uma caça de arma porque... Entendi. O, o, o didático disse didá assim. Se você perder duas, a terceira você ganha uma. Com certeza. Se perder porque... Porque bicho. Não, foi porque eu deixei. assim. se eu perder é porque eu deixei. É, é verdade, pô. Não sei. Procurando agora não servidor, o joguinho é até que tá rápido pra achar servidor. Só que é pesadinho o jogo, hein. É pesado, hein. Não tem aqueles gráficos bonitos, mas hoje o joguinho é pesado, hein, cara. Dá uma otimização aí, velho. Apesar que o um processador não é um Penti ou quarta geração. É uma GTX 650. Ah, ih, caralho, peguei uma menininha branca, velho. Aprenda uma coisa, ó. o legal é sempre o primeiro a morrer. Então, dessa vez a gente não vai morrer tão rápido. Vai pra fica longe correndo. Ah, Aprendi isso. Ó, eu não sou loira, então também não vou morrer primeiro. É, loira e negão. São os primeiros a morrer sempre. Peguei uma morena. Ah, agora tá bom. Você ganha aqui de Ó, agora você pulando agora, ó. Eu não vou pular aqui no Igugu, cara, porque aqui são os queipa treta. ó. Olha o tanto de nego. Agora eu vou pular. Alemão, tô indo atrás de tu alemão. Cadê? Cadê alemão? Olha, olha, olha, olha. Eu vou atrás, eu vou atrás. Hum, tem um armazém aqui, eu vou pra lá. Uh, Vamos lá. Ah, seria é bom se pudesse largar esse assim, negócio. Hum, É tudo pra roda na minha. Eu quero ver se você matar um, hein. Então eu vou matar, velho. Ó, oh, os caras entram dentro da, do armazém. Entram dentro disso aqui, ó. Quero, quero, quero, quero, quero, quero, quero, quero, quero. quero, quero. Tem, tem que ter uma arma aqui dentro. Tem que ter uma arma aqui dentro. Ah, tem um baú. Eita! Ai. Eita, que eu peguei nessa primeira arma. Eita, é. que agora o bicho vai pegar. Opa, colete. Colete, agora, agora. Agora o bicho vai pegar. Opa! Ih, granada, meu irmão! Ah, moleque! Toma seus. Granada é fraquinha, pegar, essa, hein? É, cachorro tava chamando fight. Toma. Toma, toma, toma, toma. Toma, Toma! Toma, toma, toma, toma! Ah, velho... Arminha fraca minha, hein? É o que? Uma K-47? Não, era uma K-47, me deu dano. Ah, era boa, pô. Tô, também virar. Ah, mas não tá acertando tiro? O cara não para quieto? Não me tira? Eu tenho aqui, toquinho, Eu toquei nada. Toquinho, eu tô com outra coisa, peraí. Vamos lá, tem 25 horas, um minuto e meio pra gente entrar. Essa é a saideira. a Enquanto não matar um, a gente não pára, é porque... mano. Aí você tem sempre. Não. Meu Deus, cara. Tem que matar um. Se não matar, não dá bom, cara. Se tinha que assistir seu controle, hein? Olha, coloca a compensa? Qual é o tempo de matar? Vai ter que ser falado apoia-se. Ah, é, tem uma poiaça ali, de... ó, gente. Faz uma vaquinha, vai trocar os processadores, a ponta eu consigo trocar. A fonte está ali guardada, depois eu mostro Sim. pra vocês. <risos> link na descrição do vídeo, então, hein, galera? Sim, link na descrição do vídeo, aí ó. mandei pra Chip de Arte pra ele dar uma olhada, mostrar que nessa né, hora que eles tá fazer uns testes marocos. Mostrar que também, sei lá, a gente só fazendo uns gatos, que pode não ficar sem jogar, ó. Então, né? O PC tá quase explodindo nesse jogo, mas vamos gravando! Vai ficar gravando. Olha! Aprende uma coisa, se eu segurar o direito, e mira. Olha, velho! Ah, moleque. Será que a pistola funciona? Não. Funciona? Eita porra! Vai, vai. Eu tivesse que ir na marreta, velho. Olha, a é duro, filho. Tu bate e volta. Ó. Da hora. Começou, vamos. Cara, eu agora. Vou, Cara, eu, vou, eu quero meu pau comer. Eu vou pular aqui logo no começo. Não. Eu vou de novo. É a saideira, velho. Se perder essa aqui já era. 5, 4, 3, 2, 1, pula! Eita porra, botou tô Eu só quero dois. Eu tô, eu tô neigo, gente, pula. Vamos, vamos, vamos, vamos. Eita porra. Não, não, não, não, não. Olha uma casinha, e, não não morri não. Achei uma casinha. Não vou derrubar essa casinha, mas... Vai... Eita, tem coisa dentro. Pega. Caraca, uma arma roxa, é lendária, é lendária. Vamos, vamos, tem 13 balas, vamos ver se o cacete tinha alguém. Vamos, vamos, vamos, vamos. Cadê, cadê, cadê, cadê a galerinha? Corre, só corre, gente só corre. Olha, nem deve ter sido morto. alguém aqui, ó. Tá tudo quieto. Vamos com um assassino de verdade, hein. Ó. Onde tem, onde tem barraco, tem favela. Não? Nossa, meu Deus do céu, velho. Oxi. Vamos lá nos barraquinhos, bora. Sempre tem alguém lá para pegar alguém ali, ó. Alguém fazendo coisa errada, Quero... Quero ver você matar um, hein. Vou fingir que só a prefeitura derrubando aqueles barracos de vazão. Pauzinho, mano. Ó. Oh. Invade. -se. Olha! É subterrâneo o bagulho, mano. Ih, já roubaram a arma que tem aqui. Alguém já passou Sai, por aqui, hein? Perita. Sai daqui, Eu aí não Toma. Ó, oh, tiro comendo, tiro comendo. Corre, corre, corre, corre. Se joga no chão, se joga no chão. Eita! Ó, ó, ó, ó, ó, ó. Oh, oh, oh. Toma. Ah, eu tô de dois atirando de longe, eu sou um retardado mesmo. Ó, oh, ó, oh, oh. oh, oh. corre, corre, corre, corre. Eita, cara, ela matou, sem vida. aproveita aproveita, aproveita, aproveita, corre, corre, corre, corre. Corre com essa chance. Pega a covardia, bora, bora, bora. Pega a terra, Se esconde no carro não, se esconde atrás do carro não, cara. Eita, granada! Toma, morre negão. Falei que negócio negão primeiro a morrer. Opa, opa. Caramba, eu tava com armamento pesado. Cê é louco. O cara tava com armamento pesado, mano. Olha, tem uns bal balas comendo aqui solta. Tem alguém que me pegar, vamos. Tá pirra. Caramba, eu não tenho essa granada. Caraca, o que o negão usou, usou isso aí? O oh, povo do céu não é porque vira que você é bom. Eu cumpri a meta, hein? matei um. Em aí é caralho. A tempestade já começou. Ele já tá acabando o tempo. O uh, tá aqui, pariu. Corre, corre, corre. Oh, oh. Eita, que eu tenho um recheio na mulher de longe. Cacete, sou foda. Olha o tanto de coisa, é, cara. Oi, olha aquelas crianças, os ubers, os brinquedos. Aqui. Sabe aquelas criadas quando crianças que primeiros trifeitos na Natal? Caralho. Você tá parecendo elas. Ah não. Rifle de asfalto. Caraca, mano. Peguei uma arma lá. Laranja, caralho. Bora, bora, bora. Eita, pô! Já tá vindo o tiro. Já tá o tiro, cara. Errou tudo, velho. não vou ficar pra, pra descobrir, não. O tempo tá acabando. A tempestade tá chegando, gente. Caralho. Cadê, velho? Cadê? Achei. Achei! Achei! Achei! achei oh, Ô caralho! De onde veio o é de trás da frente era é de onde? Que porra foi essa? Meu! A mina não tinha nem visão de mim, me matou como? Eu vou denunciar, vou denunciar isso aqui, cara. Não, cara. De, de, durante o link dela durante, depois que você vê o vídeo de novo a gente vê. Caraca, velho! Olha assim. ah, gente, essa aqui, essa aqui foi a nossa partida de Battle Royale, ou também aconteceu com Fortnite, é isso que se chama, inscreve no canal, compartilhe, nossa. eu vou gravar outro jogando a série agora, a gente conseguiu matar dois, dois, e foi isso gente, inscreve, esquece aí de dar uma ajuda na posse aí, Manda, ajuda a mandar o nosso vídeo da nossa fonte para te viagem, <risos> compartilhe, deixe seu like e fui!